Olá pessoal, meu nome é Débora, eu vim aqui da região mesmo. Eu conheço a Immersion House desde a metade do ano passado, por indicação de um amigo que fez a imersão com a Immersion há uns dois anos atrás. E eu já sou aluna do Do You To Yourself, e numa das aulas eles apresentaram esse programa de imersão, e eu vi que seria uma grande oportunidade para... Enfim, consegui caminhar aí com as coisas que eu precisava no inglês, né, com relação ao inglês. E eu percebi uma grande diferença, né, com tudo que foi trabalhado. Eu particularmente achava que os quatro dias seriam insuficientes para trabalhar tudo que eles prometiam, né. Mas à medida que eu ia trabalhando cada game map, cada formação, até a, a parte da espiritualidade, eu fui percebendo o quanto eu tinha travas e o quanto somente falar e ajudando nesse processo de aprendizado. Então eu saio daqui extremamente grato, extremamente feliz por todo o processo que a gente viveu, é, com a certeza do que eu posso fazer agora nos próximos dias para que o meu nível de inglês aumente, porque agora eu já sei onde eu estou e sei para onde eu quero ir. E aí eu acho que todo o processo fica muito mais fácil. E é isso.